Queridos amigos, inscritos ou não, do canal do Cícero e Madalena. Mais uma vez, estamos de saída de nossa casa, vamos até a chácara de um casal amigo. E tem uma história muito interessante a respeito desse casal. Eles começaram reciclando material na rua, sem vergonha nenhuma. De repente... Pela graça de Deus conseguiram um barracãozinho alugado Alugaram esse barracão então E passaram a comprar material No começo pessoal Quando eu conheci esse casal Eles não sabiam diferenciar antimônio De alumínio de, alumínio de é, latinha de cerveja De alumínio de panela Eles misturava tudo e pagavam um preço só Como eu e Madalena no passado tivemos uma recicladora Um dia eu falei assim para a Senhora a senhora tá pagando um valor geral, mas tá errado. Tem coisa aqui que é mais barata, tem coisa que é mais caro. Aí ela falou, mas você entende disso? Eu falei, eu e minha esposa tivemos uma recicladora, juntamente com o cunhado nosso, alguns anos atrás. E aí começou uma amizade muito bonita. Amizade essa que Deus nos deu, a ponto de um dia eles desejarem é, sociedade comigo, com a Madalena. E aí, nós acabamos não concordando com essa sociedade porque eu já estava trabalhando como funcionário público que era algo seguro para mim e eu achei por bem de não ter essa sociedade aí permaneceu a amizade que foi crescendo cada vez mais e hoje eles nos convidou hoje não semana passada para ir na chácara deles como hoje está um dia muito agradável amanhã, uma, uma tarde, quer dizer, muito agradável Eu estou indo com a Madalena lá Esperamos gravar alguma coisa lá Não sei se eles vão concordar ou não Eu acho que sim, se eu conheço os dois Eles vão concordar Estamos então passando aqui numa avenida Para sair fora da cidade Nós agora estamos em outra avenida Aquela que eu estava Trafegando, ela Segue para o centro da cidade Fora da cidade também No sentido Piracicaba Essa aqui não Essa aqui vai para Santa Bárbara do Oeste Cortando por uma estrada de terra Daqui a pouco a gente vai chegar nela Houve um tempo Que eu e Madalena moramos nesse bairro, pessoal Nós estamos passando aqui agora Aqui é um bairro Desenvolveu bem Depois nós fomos embora, né? mas aqui é chamado Jardim Aeroporto, temos amigos que moram aqui até hoje, amigos, irmãos, é, alguns irmãos também. E... Cheia de... Aqui é uma paineira também, ó. Então, mas lá tem um monte de banho aberto. Eu não sei aí, pessoal, onde vocês estão, se tá seco, mas eu creio que está seco, sim. Aqui, há meses que não chove, a gente sente no ar, né? É, tá... fica seco, né? Inspirado assim. Pra poeira, ó poluição por assim dizer fica bem forte o não tá nem olhando pra frente quando nós mudamos pra cá isso aqui que vocês estão vendo aí não existia não pessoal isso aqui era tudo plantação de laranja e cana e hoje já é tudo cidade cresceu e cresceu bem viu só que a natureza vai se acabando, né? A gente que ama a natureza sente falta, porque vai se acabando. Por isso que se Deus nos der a graça, com certeza já nos deu. Ano que vem estaremos indo embora pra roça. Ainda tem uns cavalinhos aqui do lado, ó. É, um de marco, já, é, os cavalinhos. já é muito pouco, né? Algum verde que mais que tá seco. Camaradinha conversando debaixo de uma árvore. Prozião. É um dedinho de pros. Esse é isso aí, Minas bem. Aqui não fala assim não. É então, mas é um dedinho de prós, eu sei. Aqui é um dedão. É. Ela é um dedinho aqui, é um dedão. É. Ó, tomando uma geladinha. Pessoal, não tem o que fazer, então. Descansa um pouco na, Debaixo da, da sombra da, Na sombra da árvore Quer dizer Agora nós estamos saindo fora Da cidade Tem que achar agora a saída Porque mudou tudo isso daqui E eu acho que eu já peguei o caminho errado Deixa eu só ter certeza O caminho que conduz lá onde eu vou Faz tempo que eu não passo lá É, isso mesmo Vou ter que voltar Porque é um caminho Que antes era Ah, tá É isso aí, pessoal Eu entrei aqui errado Mas foi bom Assim, eu aprendi É aqui na frente que entra Da forma correta Pode vir aqui? Pode É aqui, esse caminhozinho aqui, ó ah tá, agora sim Eu tinha que entrar na parte de baixo Ih, que poeirão Pode erguer o vidro aí Porque a poeira vai O pessoal corre demais sem necessidade Na poeira, né? não precisa disso, né coisa que eu não gosto, gente, mas não gosto mesmo, é fazer poeira pra quem vem vindo atrás. Eu tenho esse costume comigo, viu? Mas não é porque a gente quer fazer, é porque não tem jeito. Só de ir devagar que faz menos poeira, né? É, mas aí você vai devagar, você respeita o que tá lá atrás, ele vem, passa por você você vai ter que começar a comer poeira também. Faz sua parte, né? Ah, tá. A gente faz a parte da gente. Então, menina, aqui Porque faz tempo que eu passei aqui Esse, Essa estrada rural aqui Ela leva a gente até a cidade de Santa Bárbara do Oeste Passando por um lugar muito famoso na região chamado a Ponte do Funil Bom, gente, nós encontramos o um lugar. A gente nunca veio aqui, quando vem fica meio perdido, né? Vou dar ré no meu carro pra entrar lá e me autorizar a entrar. Passar um, um tempo com eles, eu amo muito essa família, gente. Pensa numa família abençoada. Olha ah, o sorrisão dele ali, como é que é? Sempre alegre, sempre feliz, dá gosto. Para, seu moço Eu vi, eu tava ali, eu vi o carro descendo Que eu falei, eu escutei o barulho Eu falei, quem sabe é um dos Ah, dos Pocoyo meu, né? Ah, tá Aí eu vi, mas não é Mas nem liguei Eu liguei, eu liguei pro seu filho, falei que eu tava vindo Bom, pessoal, ó Esse aqui é o Ademir, ó, proprietário da chácara Nosso amigo querido Madalena já chegou pra dar um cumprimento Essa menina linda aqui é neta essa fofinha aqui. E eu vou ver a Teresa que tá lá para dentro. Tudo bom? Opa. Isso é moça. Bom um braço. Muito que linda. Tá nada, cheiro ali. É Nós vamos lá no asfalto. Esse aqui é o né? Luizinho, tá bom, Luizinho? Bom. Esse é amigo nosso também, já tá na família há muitos anos, né? Oh, já é, é um da família, né? Ó. Oh. Isso é moça bonita. A Tereza tá lá dentro, olha lá, que belezinha, na casinha dela, fazendo. Então, você entrou na estrada de chão aqui. É, não, não errei, eu vim, eu vim, eu só errei lá atrás. Lá atrás eu errei, porque ao invés de eu vir para a parte de baixo, eu fui pela parte de cima. Ah, sim, você entrou no asfalto lá. É, aí eu virei. Ah, lá sim tem uma moraria, né? É, eu passei lá. Então, só no aqui, ah, ela só vem na estrada de chão. Aqui, ó. Tereza. Oi, Tereza. Tudo Oi, bom? Tudo bom. bom. Então, aqui é a casa do nosso amigo Eu Vinha comentando sobre você, como é que vocês começaram na recicladora, que Deus progrediu vocês. Aí. Esse é o Ademir. Certo, Ademir? Vou dar uma desligadinha aqui, pessoal. A menina é da mala. Vai? entra aí dentro da mala. Olha lá, ó. Dá pra levar ela embora. A menininha é da mala. Gracinha. Onde você arrumou essa mala? Dá pra colocar você aí dentro e viajar com você dentro. Ela <risos> foi comprado lá no shopping essa mala. Não sei. nem. Ela tá com quantos anos agora, Teresa? Quantos anos você tem, Lolô? Acho que dois anos. Seis? É seis anos? Que é melhor pra filmar ela, porque ela, lá no que eu tava lá fica muito escuro. Olha lá, Lorena. Ela tem um corpo tão maleável, né, Madalena? Ah. olha, dá pra fechar aí, Ainda <risos> bem que ela é sociável, né? Ela é linda. Então, e... É. Deixa eu mostrar a Madalena costurando aqui, ó. Oh, que, que, que a Madalena, até, até passeando a Madalena costura. Pois é. É o shortinho da menina ali, ó. Bermudinha. Tá, tá lembrando o tempo da mãe dela. A mãe dela é. fazia essas costuras assim, ó. Ó, oh, e como não tinha linha aqui, ó, eu... <risos> ela tinha esse barbante aqui, ó. O que, que eu fiz? Esse Você barbante é um barbante é... bom até. Eu fiz que nem a gente faz caminhada de costurar, de bordar, ó. Separei o fio e puxei no aqui, fio aqui ó. A ela fez a linha. Ó, puxei aqui, ó. Não é velha? A gente, a gente não. Olha lá. É... Olha, não é velha, linha. é sabedoria aí, ó. <risos> <risos> Velha é sua mãe. Olha lá, tá vendo? <risos> Deixa ela escutar. Olha lá, ó. Aí tá costurando aqui, ó. Porra. É o short dessa moça bonita aqui, ó. Essa menina fez um espacate aqui quase agora, ó. E ela faz mesmo, quer ver, ó? Ela, ela, tem, um corpinho, ela tem um corpinho ainda. Olha lá, olha lá, que belezinha. Olha lá, tá vendo? Que belezinha, olha lá. Ah, que me dera der, ter um. Que me dera ter um corpo assim, viu? Que eu pudesse fazer. Ai, é, que belezinha, ó. Vai sujar tudo, perna, esse cabelo sujo aí. Ela é, tem seis é anos, maleável. mas ainda é corpo bem maleável, faz gente. Ai, aquele outro lá que você faz. aquele esse. outro de costa agora. De costa. Opa! Ah, Ai, é, que sossego, ai, é, que belezinha. Opa. Ai, que coisa boa, viu? Se eu for fazer assim, tem que vir um guindaço pra tirar eu do lugar. Olha o que eu vejo fazer Peraí. Aí, ó. Vai lá. Vai Cuidado. Com, com a cabeça mesmo no chão? Aí, ó. Pra que academia? Aí então a Teresa e o Ademir moram nesse lugar, então estão construindo ainda, né? Como eles acabaram de me falar. Mas já tem uma coisa assim de roça, gente. Aqui, ó. <risos> já tem uma coisa de roça aqui, ó. Tá vendo? Que beleza. Vem aqui, eu vou As galinhas. E coisa boa, não. Tem pato. Tem pato. Ah. Então eles estão construindo. Dá para vocês observarem. E portanto Dá que entender, né? A gente tem que entender. E como eles estão construindo, é normal a gente participar desses lugares assim no início. Depois a gente tem uma noção conforme vai melhorando, né? Ah, que beleza! Olha ah, que riqueza! É o pato, gente! É o pato! Que foi? Que, que foi? É o pato! É o meninão? É é menina! Ah, lá, menina! Esse é o menino! É esse é, que veio, menino. Você deu o nome pra ele, não? Sim. Luca. Lucas. Lucas? Lucas. Luca. E essas galinhas aqui? É Isso assim. é um galo. Não, o galo tá lá. Isso não é um galo, não? É um galo. E aí, o que, que foi? O que, que foi? Hein? Ó, tá vendo? Fica vendo. Que uma. Ai, que beleza. Já com os dois braços, eu tô falando dois. Força! Eu tô com <risos> Também? Não quer comer nada? É. <risos> dá meu limão. Tá lá, na Meu limão é laranja, dá meu limão. E, Tereza, ela que eu querer fazer aquele procedimento lá do fígado, não pode fazer muita força não. Se não. Cai <risos> para trás. Se não, só... até cair para trás, tudo bem, mas. Olha <risos> lá. O procedimento de, de limpeza de fígado está outro resultado. Limpeza de intestino. É, então. Deixa eu ver, Bem. Aí, ó. É coisa boa, hein? Aquele ó. Tem que levar, tá pedindo? Você põe na bacia? Não, não, põe. Não. Gente, não é que o animal lá tá pedindo comida? Não, não. Você vai dar, dar já? agora tudo? Vai jogando chão? Eu pode não. Eu vou dar pato na mão. Ah, Ai, que deixa ele filmar, você não sabe. Então daí, que eu seguro essa laranja. Ah, essa laranja tá uma história também, não né? <risos> Vai, não. <risos> Olha a <coisa>. <risos> Vai, levar lá. Deixa eu segurar. ó oh, meu amor. Olha ah, lá, ele tá querendo lá. Você viu que ele não come no chão? Ele é empocado ah, lá, ó. Ele é exibido lá, ó. É bom pra você. ele. Deu pra A mulher, netinha da dava comida lá na mão sempre ele. Não quer ser ah, filmado, não. <risos> Acho que ele encheu a barriga já. Eles estão cheios essas galinhas. Lolo, leva um pouquinho depois que fica tá preso. Não tem ninguém preso aqui? Não, só aqueles dois. Não tem ninguém preso? <risos> tem os dois pequenininhos. Tá lá, Lolo. Ah, tem dois presos lá dentro mesmo. É porque aquele lá foi feito na chocadeira. Aí não. Mas vocês não soltam ele por quê? Porque a chocadeira é longe, a primeira vez. Ah. Eles bicaram tudo assim, ó, aqui ó, formando na unhas dele. Ah, Mas, né, de dois, dois que foi, foi criados na chocadeira? É. Eles estão apanhando os outros, é isso? É. é. Ah, Ele foi, es... preso até que estranhou, esse... né? É, tem que saber se depender. É, até as galinhas começam a ficar bicar. bicar Jogou na galinha. Ela joga em cima, depois os galo vai ficar bicando. Aí, tá vendo? Ele sai, ó. bicar. É que é que, é que, é que. É, que é riqueza maior do que é isso aqui, pessoal? Não tem, né? Joga pros dois lá, Lula. Vamos lá dar a comida pro. É, a Tereza, olha lá, para a Tereza. Você viu? Ah. Ah. Você nem viu rapidinho da Madalena? Não, assim, ah. ó. só nas canelas. Porque ele não queria nada assim, ó. Vem aqui, filma. Filma o preso, vem aqui. Vamos lá filmar o preso, vamos lá como ela filmar o preso. Não, aí, filma aqui. Pera aí, pera um pouquinho só. Olha Madalena, é fácil de pegar, ó. Olha, hein? É fácil pegar, porque ela não tá correndo. É bom você oh, correr oh, atrás. Tá pesadinho. Tá, né? Ai, uh, olha aqui. Hum, dá um cardo. Uh, Vamos lá, então? Vai. Vamos lá dar, dar comida vai. pro. Dá comida é. pro. Vem, aqui, vem, chega, vem. Chama a Madalena. A Madalena? Chama a Madalena. Chama você. Fala, a Madalena. Vem aqui. Ô Madalena. Vai, Madalena. Vai, Madalena. Vem, Madalena. Vai dar comida para os dois que foram a criados de chocadeira e está tomando umas... Olha o outro atrás dele. Olha ah, o outro aqui. Ah, Olha Quem disse que vai comer também? Já! Joga um pouquinho para ele no chão. Joga um pouquinho para ele no chão aí, ó. Aqui, ó. Bem pouquinho, bem pouquinho. Não precisa ser muito, não. Coloca aí. Aí, tá bom. Aí, ó. Ah, tem que crescer mais, meu lizinho. É. Se não crescer, os outros batem muito neles. Tá vendo a costinha dele lá, lá o peladinho? É, ela apanha mesmo, né? Uhum. Aí, o que, que acontece? a lazinha dele atrás. Não, assim, não. Dele, ah, eu tava vendo lá, bateu tanto que chegou a arrancar a pena. E só ontem. Quando vai por cima? Aí eu falei assim, então eu vou prender eles de novo. Fiquei com dó. Então, não, tem que prender sim, senão que apanha lá, demais. Tem que entrar lá. Tem que trazer água. É, é mas de Bem, essa aqui veio junto, ó, vai seguindo ela. Uhum. Quer entrar dentro pra comer? É. Você quer ficar presa, ó? Eita, o um rapaz falou assim, você não... Tinha uns ovos lá. Ele falou, dá aí pra eu me levar pra minha chocadeira, pra ver se deu certo. Ele levou, acho que cinco ovos e nasceu esses dois, hein? Hum. Vai, deixa eu entrar lá, dentro. Não, deixa eles lá. Ah, ok. Mas, para... É. Uhum. Ai, você não conhece a peça, gente. Aqui, é, eu quero entrar lá, vovó. É. é, então. Cuidado, Entra lá, pintinho. Vamos prender ela também e tratar com ração? Aí, é. <risos> a Pimpim é a franga. A franguinha. <risos> Ih, mas essa franguinha tá muito magrinha. Tem que é. trazer ração para ela, Tereza. Deixa eu ver o dedinho. Cadê o dedinho. <risos> também é um grudo que você, é, né, Tereza? <risos> Dormiu aí comigo tô... Que bom, né? Hoje ligamos pro povo, eu um pipo, ó, vou, tô aqui em Pedreira. É esse piquinho é brabo. Ah, foi pra lá? Nossa, a... piquinho é brabo. Um Ai, piquinho é né? brabo. Ai, piquinho brabo. piquinho <risos> é brabo. Deixa ali ver, ver a... Vamos ali bem? Vai, Ademir vai Sim. levar vai a ração. é ah, esse que vieram é. atrás da comida, é, mas vou falar. Show, show. Xô! Uhum. Ah, isso aqui é forma de Essa é a forma de... de fazer viga. É. Uma, duas, ó ah, bem, forma de fazer viga bem, ó. É? É? Vocês sabem que você Olha é só! Você sabe o que fez top? Tem um programa, né? De fazer um cena. Ali feno. Olha ah, é? quem tá lá, ó. Olha ah, quem tá lá, Eu querendo sei. comida? Quem falou, Pérez, que tem fena aqui, hein? Quem é aquela vovozinha? A fena. Olha ah lá, ela tá doidinha. <coughs> Tereza, ah. nós tava conversando ali. Ah. Isso é jurubeba? Então, eu não sei. Se Até é que eles doem ali, vocês. Porque, ó, tem aqui lá, lá, lá em Minas, um que dia que eu tava pegando é? aquilo lá. E eu tava achando que era jurubeba e o cara falou que não era. Eu não sei se é de comer, não. Olha ah lá, o fazendeiro vai cuidar agora da. <risos> A cuidar agora da, da, da cria. É, tô... Foi lá, tô... é uma das coisas, é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado quando ah. quer ter um animal assim, é não descuidar da criação, porque se largou. Sobe rapidinho, rapidinho. Vai lá, ela vai, vai lá. lá, vai, lá. lá, vai. lá. Fala, ah, ela, ah, lá. É, mesmo, ela é, é interesseira mesmo, né? Ela é interesseira. Interesseira mesmo, né? ele fica aí. É porque ela não gosta. É. Deixa ela ver melhor ah, daí. você Você trata quantas vezes por dia, Ademir? Só fêmea ou o tem O certo nada. é cedo e depois, As mas quando nós ficamos aqui, ela fica pedindo agora, ó. Agora não é hora dela comer. Ah, entendi. Ela para cinco horas só. É. Não era... Alacíssimo! Alacíssimo! Alacíssimo! Cadeleira, vai lá! Você está pegando? Eu dormi dormir do céu! Essa foi boa, meu Deus! Vocês Você colocou falei. peruca nele? Com Nela? Ela. Tira lá, pai! Rodolfo! Oh, essa foi boa! Se você fosse querer fazer, você não tinha feito! É, é porque você tá jogando comida e ela vai enfiar na cabeça dela! Arruma a tábua aí, ó! Essa lata aí que fica aí! Põe de pé! Olha, tem uma porta, aquelas portas antigas ali, ó! Tem porta antiga! Tá azeda? <risos> Ela tá demorando para chupar porque tá azeda. Você gosta de abacaxi? Gosta? Por incrível que pareça, eu não gosto. Porque queima minha língua. O abacaxi. É. Não, não, eu Não, não é coisa que coisa. assim, não é que eu vou falar que eu não gosto. Eu evito comer. Mas o suco eu tomo. Olha ah lá, eu não sei. Você pode é comer isso aí. Ah, lá, lá. É porque é da florinha na ponta, lá. Dá uma flor. Então, a florzinha está parecendo a flor da jurubeba, né? Ah, lá É? é. é. Jurubeba? Aqui, aqui, aqui, fia. Peraí. Não sei. Tá aparecendo, mas eu não, eu não lembro da flor da jurubeba. Já colhi tanto e não lembro. Eu não sei também. Será que é? Não sei se é porque ela tá meio verde, ela tá um pouco diferente. Parece que a jurubeba é mais clara, o fruto, sabe? Mais. como é que fala? Mais apagado, verde. E é meio peludinho. É, não bem, sei é, se é porque é, tá meio verde. Mesmo. Hã? é, é. meio peludada mesmo. É? é. Quebrou. Ui! Ah! Ela é meio docinha. Doce? Doce né? ou amarga? É minha amarguinha. Ué? É doce ou amargo, Luizinho? Deixa eu ver. Olha o um homem desse, não sabe o que é doce e amargo? A jurub é bem amarga. Amargo. Amarguinha. É. Olô, ele falou que era doce. É bem amarguinha. A jurubebe é bem amarga. É, então é jurubebe mesmo aqui. Jurubebe é amarga. Nossa, ah, mas eu gosto de jurubebe, hein? Você gosta? Né? Eu colhia quando eu trabalhava lá na, na então escola. É tem um terreno do lado lá. Não sei se você lembra lá, onde você tinha a lanchonete? Para trás da da escola. Ah, né? sim. Tinha Tem uma. Tem um terreno lá, né? E lá tinha limão, jurubeba, goiaba, abacate. Nossa, a gente cansava de ele colher. E eu e a Clarice, lá. a moça que mora lá no lago. A moça. A senhora. Você sabe que hoje é o dia das vovó, né? Sim, já mandaram parabéns pra mim. Ai, parabéns não. pra você, né? Então. Aqui a neta linda dessa vovó. Essa ser... é a mais nova, né? É, e vai ser só ela de menina, né? Só ela de princesinha. Hum, então você o resto é, é porque tem o Gustavo, que está com quantos é. anos já? 15. 15? 15? 15. Meu um Deus, como o tempo aqui. passa. E agora vem ah, outro. Agora comeu, vem o Yuri, que que né? Queres? Que está de três meses na é. barriga. Pode falar, vai. Eu vou querer uma vai barra que de legal. chocolate. Tá. Eu vou fazer não, mas eu quero ver a barra de colate mesmo. Hum. É, não, esse negócio de dar, eu quero ver a barra de colate. Eu vou dar, mas... Vou não, você tem que ter a barra de colate primeiro pra me ver. Tá escondido. Olha lá. Não, não tá escondido nada. está escondido. Eu como, depois não ganho a barra e fica a boca escondido. Fala para ele aí, você toma café. Eu aí piorou. Aí então. O resto do corpo aí, cansando, cansando, cansando, Estamos mais só cheiro. Já tem três Eu deixo que Vamos chegar para lá tomar café? Vamos. Que beleza aqui, ó. É só... Estrela. É. Estrela? Deixa eu fechar aqui pra Estrela não sair. Tá, aqui ó. Ela não sai não? Mas se você não vinha, eu... Vamos lá então, Estrela, vamos? Olha aí, o bom da gente poder sair de casa, gente, e ir para o um lugar que nem aqui, é isso aqui ó, ter esse contato, ó. Eu já gosto disso, né? Olha lá, que belezinha. Vamos lá, Estrela? Só cuidado, Cadê Estrela? Com Cadê a estrela? a estrela? Acabou de conhecer você, é, né? É. é, acabou de conhecer eu. Vem, Estrela, vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem, Estrela. Vem. Que linda. E essa aqui de quem que é, Luiz? Essa é do Ademir. Do Ademir? E esses dois aqui? Essa é do, do rapaz que, fica, que vem traçar que... dele também. Ah, é? é? A Pandora e a Morena. A Pandora é morde, cuidado. Essa daqui é a Pandora. Que belezinha também, não? Então, você morde, Pandora? <risos> você é... morde? É meio vou ficar esperto com você então. Ai. Imagina tomar uma mordida <risos> sua que esse dentão seu dói, hein? <risos> ah? Cadê a Pandora? A Pandora é mais pequena. E aqui é grande, né, Luizinho? É, vai uma na, na, na, na, na, na, na. Que beleza, rapaz. Eu tava falando que dá quinhentos mais ou menos. <risos> que bacana. Isso aqui tudo que vocês estão vendo aqui em volta, tudo vem na reciclagem. Ele se acabou cercando aqui, né, Luizinho? Acabou cercando aqui tudo de material de reciclagem. E aí deixa os animais aqui, ó. Tem até uma charretinha ali, ó. Tem, é do rapaz. Que belezinha, rapaz. Tem um espaço bom aqui, né? O bom da reciclagem é isso, né, gente? Vem muita coisa boa, muita coisa boa. O Estrado fez a cerca aqui. Então aí. O, o Estrado é um problema. Eles comem tudinho, a madeira. A estrela me deu uma dentada aqui, Quando? Hoje? Não é goia, não é goia. Ela não fez um carinho em você não? Ela não deu, não deu um cheirinho no cê? Deu um cheirinho. Foi um é, cheirinho que ela deu. deu um cheiro né, Não, mas não, ela não mordi não. Foi, deu um, fiz um cheiro só. Uhum, <risos> você sentiu o dente? <risos> você sentiu o dente? Cheiro <risos> dente. Ah, mas ela não morde você não. Ela quer bem você, não é? Quer bem? Como é que ela gosta do Luizinho, Olha lá. Aí ó, cuidado ah, que esse, essa que você falou que pode morder, essa, é, essa daí morde. Tem, essa é, é, tem animal que estranha mesmo, né? A estrela, mas não é pra Aqui pessoal, tudo isso aqui ó, é comido por eles ó. É. ó. Eles comem tudo isso aqui ó. Não sei se é falta de do que fazer, se é falta de vitamina, não sei, não sei o que eles comem. Um Tudo dia, isso aqui vem, vem na reciclagem, né, Luizinho? Um dia ela, eu tava em cima dela, né, Lu? E ela empinou comigo e nem caiu. Você não caiu? Não. Então você machuquei. vai ser uma Amazona. Só você machuquei. vai ser uma Amazona? Sim. que O que é a Amazona? Não sei. A Amazona é a mulher que gosta de cavalgar o animal, que gosta de cavalo. Então você vai ser uma Amazona. Você dá, você dá mais valor no animal? Ah, Ó, ela você go gosta mais do animal assim, cavalo? Ou você gosta de pato? Ou você gosta de galinha? Qual você gosta mais? Cavalo. Gosta de cavalo? Cavalo. Você porque... já tem arreio pra para colocar nela nele para poder? Tem a sela. Tem a sela direitinho. Cê... Então, se botar a sela, você já pode passear? Sim, mas eu não sei andar muito ainda. Né? Não, mas é só colocar. Ah, vai cheirar você, ó. Deixa ela cheirar. você tá com um pouco de medo dela, não pode ter medo. Você Tem que ir com a mão, com certeza assim, ó. Certeza assim, ó. Tá vendo? Se você ficar indecisa, ela pode morder você está indecisa. O que, que é sujeira? Ela deitou. É, menina, ela deitou, deitou ali, deitou. ó. Então hoje ela vai ser casqueada? Ela vai ser casqueada e vai ser Olha, pessoal, vai vir um rapaz casquear esse animal aqui, ó. Porque depois pode andar na estrada, né? É. Senão judia muito se não o casquear. Né? Tá vendo o caso dela? É, eu tava vendo lá. Tem... Demora um tempinho bom para casquear, né? Demora. Gente, olha só que interessante. Essa lagarta aqui, pelo que nós estamos vendo aqui, é uma lagarta de couve. E ela colocou os ovos aqui. Eu não sei se vai demorar muito ou não para eclodir. Mas o pessoal viu. Apesar de ser tão lindo desse jeito, eu só estou conseguindo gravar esse pouquinho aqui. ó, Porque eu usei um recurso da câmera. Olha que interessante. Ó, o cuidado que ela está tendo com os ovos. Ó. Ela nem sai dali. Ela é pequena, ela não é muito grande não. Olá gente, eu sou seguidora do Cícero e da Madalena Eu vou fazer para vocês um delicioso vatapá Nós vamos começar pelo frango Esse vatapá leva o frango, aqui o frango desfiado O cheiro verde, já cortadinho Tomate cortado Dois pimentões Pimenta de cheiro Cebola Milho verde em grão Leite de coco Pimentinha picante a gosto. Pimentinha picante a gosto. E o dendê. Aí ah, o leite e o trigo. E aqui é o caldo que nós cozinhamos a carne, a gente vai utilizar ele. Olá, lá, agora vamos colocar o dendê na panela. O óleo de dendê. Tem que ser bastante, que é para ficar bem coradinho. Agora a gente vai começar a colocar os ingredientes na panela. Primeiro a cebola. mate, Pimentão. Pimenta de cheiro. E um pouco do cheiro verde, que o resto a gente só coloca no final. Vamos colocar o frango. Vamos colocar o caldo. Entendi. E mistura muito bem. Agora vamos colocar o milho o leite. e o leite já está coadinho e quando ferver a gente coloca o trigo batido no liquidificador, vamos lá colocar o sal que eu esqueci, agora vamos colocar o trigo Vamos colocar o trigo dissolvido no liquidificador, mexendo sempre até engrossar. E aí, não entendi. Olha, Bel, como é que tá ficando? Né, tá ficando. Hum, já tava me ficando vontade de comer, hein, gente. delícia, né? Olha. Tava ali só sentindo o cheiro. dando água na boca, gente. Agora vamos colocar o leite de coco. E o cheiro verde. O restante. Aí já tá pronto. Agora já vamos tirar do, do fogo. E aqui... Na hora que a gente for almoçar A gente mostra novamente E aqui, gente Olha onde o fogão Onde a gente Fizemos vatapá E aqui está a panela do vatapá Bom, pessoal Agora nós colocamos vatapá com arroz Eu gosto de comer com vatapá com arroz E ela também Colocou vatapá com arroz Uma delícia E depois vamos mostrar a gente comendo Ela vai experimentar aí hum. Uma delícia, né? Agora não, vamos não, ver. Eu sou um suspeita, Bom, gente, agora eu vou comer o meu. Eu gosto de comer o meu com arroz. meu carro tá aí. Hum. Pensei que o tinha saído nesse Uma carro. Uma beleza.